este homem, um homem que com seus 92 anos de idade conserva uma lucidez invejável, que passou por várias fases, do silêncio de 35 anos, das investigações, das perseguições e continua firme. No, no limiar do terceiro milênio que estamos, sentimos uma necessidade premente de aprender conselhos mais evoluídos. E quem pode nos passar essas informações importantíssimas e que foi preservado até hoje, chama-se Dino Crasper. Já que a nossa tecnologia, a nossa ciência, não está sendo suficiente para nos ensinar a viver melhor. Mas o comandante da nave de Ganymede, com quem o ilustre Dino Crasper, manteve um contato, pode nos ensinar. É com este homem que nós vamos falar hoje. Tino Krafton, como ocorreu tudo isso? Como sempre, a, na qualidade de funcionário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, exercendo o cargo de inspetor, todos os anos a Caixa designava um, uma zona para o inspetor trabalhar, ou a paulista ou a Central do Brasil. Em 1952 fui designado para a zona da Sorocabana, então todos os, os anos, todos os meses eu ia para o meu trabalho e no fim de cada mês voltava a São Paulo para prestar contas do meu trabalho na zona. Acredito que os extraterrestres me observaram durante todo o tempo, pois no, no, fim, no, no fim do mês de novembro de 1952 eu vinha de volta a São Paulo. Em companhia de um vendedor comercial, que me parece que o nome era Francisco Rodrigues. Ele eu conheci antes num jantar e ele pediu que eu fosse para São Paulo se pudesse, se ele pudesse vir em minha companhia. Paramos numa cidade chamada Angatuba. Lá, em Angatuba, entramos num bar para tomar um café. Lá no bar se encontrava um menino de 13 anos de idade, todo desesperado, nervoso, porquanto ele residia na cidade de Sorocaba, mas não tinha como e nem de que maneira voltar, porque naquela época não havia condução mormente naquela cidade. Com pena, penalizado pela aflição do menino, eu propus a ele, se você quiser, nós colocamos você no jipe, você vai conosco e lá na encruzilhada de Sorocaba nós deixamos você. Lá há mais movimento, pode ser que você arranje uma, uma carona, ou então são apenas seis quilômetros e você vai a pé para cá entramos os três no jipe e saímos de Angatuba. Alguns quilômetros após, após, numa subida no alto de uma ladeira, nós olhamos uma baixada, uma varga, uma baixada muito grande, e umas luzes se mexendo lá no meio do mato Ficamos espantados, descemos para observar as luzes. Essas luzes eram mais ou menos redondas e elas, elas eh, se moviam. Porém, elas não refletiam, não tinham reflexo. Ora, em 1952, a gente tinha medo e pensamos que aquilo devia ser a alma de outro mundo, assombração. Ficamos apavorados na estrada, olhando, sem cessar aquele movimento, com receio de que eram aquelas luzes viessem do, do nosso lado. estávamos invisíveis quando, distante do abismo, nos encontrávamos mais ou menos uns 12 ou 15 metros de distância do abismo. E, de repente, desse abismo sai um disco voador. Quando demos com o disco, ele já estavam um tanto fora da, do, do, do nível do, do terreno. Ele silencioso, inteiramente iluminado, uma luz que não refletia na gente. Esse objeto foi subindo, subindo, passou por cima da nossa cabeça parou lá no alto do Moura, nós ficamos perplexos, perdemos a fala, e ficamos mudos, estáticos, porque jamais vimos um objeto uh, daquela forma, ficamos olhando para ele. Não sei por quanto tempo posso asseverar porque depois de um certo tempo ele desapareceu. Desapareceu? Subiu. Desapareceu. Sumiu. O objeto sumiu. Eu comentei com, o meu, com esse Francisco, com esse vendedor comercial, isso aqui não é coisa da Terra. Nesse mundo não, não há coisa igual a essa, isso aqui não é da Terra, é de outro mundo. Só pode ser. E daí entramos novamente no jipe, descemos o aclive andamos uns quilômetros, quando entramos numa reta a uns 50 metros de distância o disco cobria a estrada de ponta a ponta, de lado a lado. Então parados ficamos vendo, apreciando, pudemos constatar que ele media seguramente uns 20 metros de diâmetro, por uma altura de quatro metros também a gente percebia que ele estava por dentro iluminado. E ali parado naquela noite escura, quando daí a uns minutos nós percebemos que vinha alguém na estrada, que havia uma pessoa andando na estrada, era um tripulante da nave, que veio em nossa direção, ele vestiu de preto alto, ele chegou até nós em português claro e positivo, disse-lhes, irmãos, não tenham receio, não é preciso ter medo nenhum, porque nós somos amigos de vocês, aqui estamos para ajudá-los. E repetiu, não tenho medo nenhum, porque nós estamos aqui para ajudá-los e também em estudos. Sabemos que vocês vão para São Paulo. Vocês podem ir, que graças a Deus nada lhes vai acontecer. Senhor, nessa hora, quem deu graças a Deus, eu e é que dei com fervor, como jamais na minha vida com fervor, agradecendo a, vós, a vossa misericórdia e que poderíamos seguir viagem sem qualquer tropeço. Passando através da encruzilhada de Sorocaba, deixamos o menino e continuamos a viagem para São Paulo. Chegado em São Paulo, o nosso amigo Francisco foi para a casa dele, que a senhora estava um pouco tempo para nascer um bebê eu fui para minha casa, no dia seguinte compareci à Caixa para dar conta do meu recado. Acontece que eu como inspetor tinha que trabalhar o um ano inteiro na zona, então saí de São Paulo no dia 4 de dezembro de 1952. Cheguei no mesmo lugar, à tardinha, no mesmo lugar, à noitinha, em que o disco havia atravessado a estrada. Ali eu parei e fiquei. Ali passei uma noite. No dia seguinte, à tarde mais ou menos, quase que a noitinha, um disco passou por cima da nossa cabeça e desceu numa mata próxima. Eu comigo disse, alguma coisa vai acontecer, não é possível. Algum fato vai suceder. E ali fiquei. De repente, vi que um ser veio, um senhor veio até mim. Ele era alto, mais ou menos de 1,80m, cabelos pretos e todo vestido de um... De um, de um e uma roupa inteiramente colada no corpo, veio até mim, me cumprimentou na beira da estrada, e disse, venho convidá-lo para que você conhecer a minha nave. Ele e, te convidou para conhecer a nave? Me, me convidou para conhecer a nave. Que bacana! Intimamente, eu pensei comigo, se eles tivessem que me fazer algum mal, já teriam feito. Então resolvi, aceitei o convite e acompanhei o comandante da nave até a nave. E havia uma espécie de, de uma escada, mas eu fui subindo, mas tive a impressão que eu era mais ah, chupado do que propriamente os passos que eu dava na escada entrei numa sala redonda toda iluminada, mas não havia sinal de, de nenhuma parede elétrico, não havia sinal nenhum, mas ela toda iluminada, tanto o solo quanto as paredes eram lisas, completamente lisas, sem sinal de porta, sem sinal nenhuma de janela, de nada, completamente tudo lisinho e começamos a conversar com o comandante. estava só ele, Sr. Ele só. Só ele. Ele começou <risos> a falar, lamentando, lamentando, dizendo que os componentes da corte celestial já estavam praticamente quase saturados. Da maneira pela qual o homem vivia na terra. Porque Deus deu ao homem meios, meios para que ele se beneficiasse, e esses meios ele usa para o mal. Ele, que a nossa sociedade descambou que não tem. Não, não há maneira de, de aromar. Porque a avidez do homem, a sua ambição em si, a, a, a, pelo poder, a, modificou tudo, quando seria necessário que houvesse na Terra o entendimento, o amor. Depois de muito comentar, ele começou a me explicar de como a nave se movia sem uso de combustível. Eu facilmente entendi, porque ele disse que nós aqui na Terra vivíamos dentro de uma pressão atmosférica da ordem de 1,33 gramas por centímetro quadrado, e que uma simples folha de, de caderno suportava o peso de cerca de 500 kg, que nenhum homem carrega 500 kg. A não ser que os quinhentos 500, estivessem 500 boiando, então o homem podia empurrar, mas carregar jamais. Explicou que nos criava uma diferença de, de potencial, uma diferença de pressão, então a própria atmosfera era que movimentava, tanto é que o disco só anda para frente, para trás para os lados. Ele isso por não, causa da diferença de potencial? É a diferença de potencial, de força, que a própria atmosfera empurrava. E que por isso que os nossos os discos não fazem curva como os nossos aviões aqui da Terra habitualmente fazem. E comentando. Estou comentando, explicando mais uma vez, para que eu entendesse bem. Depois ainda gentilmente me falou, eu peço desculpa a você de não levá-lo para ver o interior da nave, porquanto eu, a sua roupa não oferece a devida, a devida proteção. Então o senhor ficou na sala não penetrou toda a nave? Não, só fiquei numa sala redonda. Uma espécie de sala preparada, né? Já própria, né? Será que era grande Porque, não, a nave? Não, o tinha? a sala devia ter mais ou menos, acredito, uns quartos, uns quatro por quatro, mais ou menos de tamanho, uns 16, 18 metros quadrados. E que cor era? A cor era uma cor assim, mais clara do que esse tapete assim meia é, Mais claro do que esse marrom. É, é ma, ma, mais marrom claro. claro. Ma, marrom mais claro. Uhum. É. Depois ele eh, me acompanhou até o jipe. Lá na estrada ele se despediu de mim e me disse, eu vou pagar a visita que você fez na minha nave. Ah é, ele prometeu então uma visita para o senhor? Prometeu que vinha pagar o evangelho que eu fiz na minha nave. E pagou? Eu uh, uh, disse, mas como você vai pagar a visita? Você não sabe sequer o meu nome? Não sabe onde eu moro? Como é que você pode pagar a visita? Ele disse para mim: Acho você é embaixo facilmente. Então, de minha parte, eu acrescentei: e se eu tiver morrido, tiver falecido? Ele disse, mais fácil será encontrar você. Eu, então eles também acreditam na imortalidade do homem, né? Eu acredito porque eu, eu não acredito para ele. Quer dizer que o senhor me acharia mais fácil morto do que vivo? Ele confirmou, mais fácil encontrado na espiritualidade do que aí na terra. Então ele se despediu de mim e... Voltou para a nave. E eu continuei o meu trabalho na minha zona. E, e a nave, Sr. quando ele voltou para a nave, é, o senhor conseguiu vê-la e ir embora? Não. não. Eu entrei no GIP, continuei minha viagem e não vi a nave, a, a nave voltar para é. onde é que ela foi. Mas nesse dia o senhor não teve medo, né, senhor? Não, não tive, porque eu achei que pelas vezes que eu tive de encontro com eles, se eles tivessem que fazer qualquer mal, eu teriam feito, né? E depois, é como ele disse, o, o, o primeiro encontro, nós somos amigos de vocês, aqui estamos para ajudá-los. Ah, então ele frisou bem que a é. missão dele era nos ajudar. Era nos ajudar. A missão dele era nos ajudar. Então aconteceu. O seguinte, eu vim para São Paulo no mês de dezembro e todo ano mudo de zona. Então, em 53, fui designado para a capital. Ah, então o senhor foi transferido para a capital? É, todo ano mudo de zona, né? Uhum. Eu em Sonocabana, em 52 e 53, fui São designado para a capital, São Bernardo, São Caetano, aquela certo. cidade de, de, de São Paulo. Como inspetor da caixa, é, né? inspetor da caixa. Então, no mês de abril de 1953, num domingo, 10 horas da manhã, bate a campainha de casa. Bate a campainha de casa, a minha esposa sai lá fora, diz aí, tem um senhor que está querendo falar com você. Ao que parece, é um pastor protestante, pela roupa que ele veste. Eu digo, ai meu Deus, eu estou cansado de ser do treinado por essa gente. E, e minha o pessoal mulher, realmente, a gente, é, a gente que até nem com medo é, de doutrinar a gente. Minha, minha mulher disse, assim, eu vou cuidar da minha vida, você atende o homem. Quando eu saí lá fora, eu descia assim, ele estava, era o comandante da nave. O comandante era da o nave? o comandante da nave, o mesmo comandante que eu tinha... Estado. E ele estava com a mesma roupa, senhor Tio? Estava numa, vestido de. como um pastor protestante, né? Ah, que de, cor era a roupa dele? É, é, roupa preta, não é? Brusa, branca. Bem é, colada, é, bem igual... colada. É, normal como nós. Certo. protestantes, a, a, a mesma coisa. Uhum. Outra coisa, ele trazia a mesma luva que. Eu vi lá no, no disco. Ah, ele usava uma luva? Usava uma luva. Que é, cor? Essa luva diz. branca. Uma luva branca. É, era a, transparente? Parecia porque... Que parecia ser transparente. Porque era espécie toda costuradinha, assim, né? Buraquinhos e tudo mais. E o senhor perguntou por quê? Essa luva, ele deu o seguinte. que Eles saem dentro do disco não há germes. É completamente... não há germe nenhum, eles saem lá fora. Se eles pegam alguma coisa, pode ser que eles peguem algum micróbio, alguma coisa. Então a luva é uma espécie de desinfetante. De... De... De... De... Ah, a luva então é uma proteção, é uma para, proteção eles. para eles, para não se contaminarem, eles se contaminarem com as coisas com da terra. terra. É. Uhum. Isso mesmo. Então, ele entrou em casa e começou a conversar, começou a falar eh, sobre eh, que dentro, ele começou a dizer o seguinte, que dentro de uns 15 anos, mais ou menos, isso foi em 1953, em 1953 aí ele disse que daí uns 15 é, anos, acho que uns 15 anos, mais ou menos virá um corpo de outro sistema que vai atravessar aqui o nosso, chegar no nosso sistema solar. Esse corpo é enorme. Ah, é? É. Esse corpo virá, sem dúvida nenhuma, daqui a 15 anos. Os seus astrônomos vão detectá los mas não vão dar a ele a menor importância. E explicou mais, como todos os corpos têm luz, e o senhor, nós é que não enxergamos, inclusive a terra tem luz, e como não é a matéria que atrai a matéria na razão direta das massas, inversa do quadrado da distância, lei de Newton que há 300 anos ensina nas nossas escolas, então o comandante começou a passar para o senhor uma outra ciência. Uma outra ciência. Na, completamente na, diferente na, da é, ciência é, atual. atual. Na conversa, ele disse mais, que eh, os corpos se reperem pela luz. Como todos os corpos têm luz, então um repele o outro, eles andam lá em cima, não há perigo de choque um com o outro, porque um repele o outro. Mas que esse... Esse corpo seria detectado pelos nossos astrônomos. É que eles não dariam a ele a menor importância. Um corpo a mais, um corpo a menos no meio de 100 cenas sistema do sistema solar. E disse, e disse mais. Que esse corpo foi na realidade descoberto por um cientista inglês. E o denominou... De SS-433. Mas, senhor Dino, então quer dizer que ele já fez essas revelações nessa época para senhor? Na minha sala de jantar. Na que minha maravilha. sala, na, na minha casa. Eu morava em São Paulo, na Vila Clementino. Né, e na, na minha sala, ele fez essa revelação. Então, acontece o seguinte: ele acrescentou: esse corpo não é. Do sistema solar. Ele pertence a um outro sistema. Uma outra novidade é, também, né? É, e, e, ele, e ele dá uma volta em volta do centro dele precisamente em 6.666 666 anos. É o número da besta? É, ele falou que é o número da besta do da, da Apocalipse, a da Bíblia, Acusa. Da então, a cada 6.666 anos, ele passa aqui por perto do sistema solar. <risos> e que os nossos astrônomos acompanham não andadão. Porém, a divina providência, o Pai Eterno, deu a esse corpo duas missões importantíssimas. Quais, A primeira: vertic... o... ver... obrigar a verticalização da Terra que hoje é um fato inconteste um que a ciência conhece. A segunda missão, influir na mente do ser humano, para que é do, do ser, ser humano, humano obrigando as criaturas a, a, a, a pautarem seus atos para o bem ou então descambarem para o mal. Então não vai ter meio termo, não a tem... pessoa tem que, se definir. tem que se definir, é como se fosse a separação do joio e do trigo. É como se fosse uma preparação, a separação do joio e do trigo. E hoje, esse, hoje já se sabe na época atual, que os discos voadores estão aí e estão assinalando essas pessoas, essas pessoas, porque ele continua asseverando o seguinte, a partir dessa data, 1968, as pessoas que falecerem a partir dessa data, até o ano 2000, cujos espíritos forem considerados culpados, esses espíritos serão sugados, levados para esse planeta SS-433. Você vai incluir no livro, que foi incluído na página 139. 139 deste é, 139 livro. 139 deste livro. A profecia de Isaías. Então, e, e também ele acabou fazendo um desenho na página 47 sobre a vida de um só, um ah. segundo sol. Este, este desenho aqui na é, página 47. É, foi na página 47 do ele mesmo desenhou. É ele mesmo que desenhou para poder entender bem o que a profecia dizia. Então acontece o seguinte: eu em 1956 estava terminando o livro. No qual alguém naturalmente, os cinco. Eu pus o livro à venda em São Paulo, em poucos volumes, eu não tinha patrocinador, naquele tempo não havia televisão, não havia difusão, afinal de contas, eu pus alguns livros em consignação na livraria no Cebra de São Paulo, em março de 1957, mas já logo no, no, no, no, no, no, quase no fim do mês de março chegou uma carta da Academia de Ciência Soviética dirigida para a editora do livro. Dino, o que é mesmo que aconteceu com aquela danada da carta? A carta que veio da Academia de Ciência Soviética foi enviada diretamente para a editora do livro. Eu não sabia, não tive conhecimento, porque naquele tempo havia um combate ferrenho ao comunismo e à delegacia de ordem política e social, aprendia tudo que, que viesse da Rússia. Tudo que vinha da Rússia eles aprendiam, então eles aprenderam essa carta. Aprenderam, abriram a carta, leram, não entenderam muito, mas foram na editora e perguntaram que negócio é esse de um livro que foi transcrito, não sei o quê papapá. Editorial. O livro é de autoria do senhor Oswaldo Oliveira Pedrosa, que mora na rua Tanto. Eles vieram na minha casa. Chegou o senhor, senhor Oswaldo Oliveira perfeitamente. O senhor está detido. É, detido? É, é, está preso. O suspeito de ser comunista. O senhor escreveu os um livros assim, assim, assim. Onde é que está o livro? Eu disse, é a livraria Francisco Alves, aí no, no Cebo de São Paulo. Eles foram lá e confiscaram todos os livros e me obrigaram a comparecer no Rio de Janeiro. Eu tive que ir então ao Rio de Janeiro. Cheguei lá, primeira noite, eu fui numa sala, no dia seguinte passei para uma outra sala. Havia uma mesa muito grande, muito chique, muito bonita. E ao lado, sentado da mesa, é, a mesa era presidida por um brigadeiro da aeronáutica. Ao lado tinha um coronel, me parece que se chamava Coronel Carvalho. E eles começaram a me fazer perguntas de todo jeito. Primeira coisa, como é que eles se chamam? Eu digo, eles não têm nome como nós temos de Pedro, João, Felipe. Eles têm dentro deles um som. Inaudível a nós, esse som, ele se aproximando da pessoa, pela vibração do som, ele sabe se a pessoa presta, presta, não presta, não tem necessidade de fazer pergunta. O, o, o, o senhor Dino, então quer dizer que eles não possuem nome, é total coerência entre o pensar, é. o falar é. e o agir. É. Ele é o que é. é, não tem jeito de mentir. Não tem. Que coisa então, eles ele, ele, ele, me perguntaram sobre o mundo em que eles vieram, que era de Ganymedes e Iô, e tanto eles viviam no, em Ganymedes como em Iô, ambos são satélites do planeta Júpiter. Como era a vida lá, em matéria diferenciada, em matéria que e tudo mais. E comecei a contar para eles, então, o que o comandante me falou a respeito da organização existente lá, no mesma coisa que aqui na terra, é, escolas, campos de esporte, é, condução, mesma coisa. Só que matéria canteacenseada, onde ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém. Então Não. eles vivem lá em sistema de fraternidade. A lei já foi vive mesmo. A nossa lei é a fraternidade. A nossa lei é, é a, a fraternidade. fraternidade é. Então, é, depois de uma hora e meia de, de, de perguntas e respostas, o, o tal coronel botou o dedo na minha cara. E disse, você é espírita, não é? Eu digo, não, eu não sou espírita. Porque acontece que quase todos os livros que têm um assunto muito elevado, além do nosso conhecimento, em geral, é, de, é psicografado. E eles achavam que o livro também pudesse ser psicografado. Então eles queriam ter certeza... É de que o tudo o que o senhor escreveu é. não era psicólogo. Não era psicólogo. Daí a pouco, de conversa, o brigadeiro perguntou para o coronel, senhor coronel, o senhor tem alguma pergunta mais a fazer? Ele disse, não, eu não tenho mais. Então eu pensei, acabou a minha entrevista, né? Eu comecei a querer me levantar, o brigadeiro perguntou para mim, mas o senhor tem alguém no Rio de Janeiro que responda pelo senhor? Eu disse, eu tenho um irmão que é general do Exército. Eles levantaram o pescoço, quase se levantaram da cadeira. O senhor tem um irmão general do Exército? Ah, então nessa hora os danadinhos ficaram aqui assim no seu lugar, eu né? Digo, eu digo, tem. Quem é, é? Que essa sociedade aqui, hein, senhor Dino? É. Depois ele é que é ele, o general fulano de tal, que se encontra aí no Ministério da Guerra. Acontece que a minha conversa estava sendo gravada numa sala separada, eu não estou sabendo. Passado, decorrido uns minutos, veio um oficial lá de dentro, põe um papel na mesa do brigadeiro. Ele nem pega no papel, ele só lê e diz, já conversamos com seu irmão, que o senhor é uma pessoa equilibrada, ótimo um chefe de família, muito estudioso e o senhor não é espírita porque o senhor é irmão de Dom Paulo, o abade geral dos beneditinos de São Paulo. E daí já começaram a me tratar com uma certa suavidade, já diferentemente do que estavam da maneira com que me falavam assim de choques. Então acontece que meu irmão saiu lá do Ministério da Guerra e veio na aeronáutica. Chegou lá e disse, o que é que há com meu irmão? Ele está preso. Preso por quê? suspeito de ser comunista. Ah, Mas, e, eles disseram então, a, a, é, seu irmão, é, depois de tudo... É, que eu estava preso porque suspeito de ser comunista. Mas qual é a razão, meu irmão perguntou. É uma carta que chegou da Academia de Ciência Soviética, assim. meu irmão disse, quero ver essa carta. Mas que danada de carta, Daí parte, ele, eles mostraram a carta para meu irmão. Então daí meu irmão leu a carta e daí eu fiquei sabendo. A Academia de Ciência Soviética escreveu para a editora do livro. Transcrevemos o seu livro, Contato com os Discos Voadores, de Dino braço. E demos um volume a cada membro da Academia de Ciência Soviética estudar, visto o alto valor científico do livro. Mas então, que coisa, é. escrito uma coisa tão linda, tão maravilhosa dessa, que seria até é, é, é, é, orgulho uma, para o país. Um orgulho para que, o país, né? Acho que nenhum escritor do mundo recebeu um elogio assim e, e, da Academia de Ciência Soviética, como eu recebi, né? Ô, Sodino, e eles levando a coisa para o outro lado completamente diferente. É. Mas por que será que esse pessoal tem sempre interesse em ocultar a verdade, hein, Sodino? Eu sei o seguinte, que então eu já ia saindo com meu irmão, velho, eu, não, eu já fui saindo, saindo, com meu irmão, né, fui saindo com meu irmão e início um o brigadeiro, o general, o senhor permite que eu lhe faça um pedido, o, meu irmão disse, o que que é, o que que é, é que eu desejava que o seu irmão voltasse aqui daqui a uns 12 dias, porque eu, eu vou mandar buscar um os oficiais eh, especializados no Amapá, no Rio Grande do Sul, e queria que eles ouvissem seu irmão novamente. Meu irmão perguntou, você tem alguma oposição de voltar aqui, qualquer coisa? Eu disse, você vem comigo? <risos> eu venho aqui novamente. Doze dias depois eu voltei lá. Eram 15 oficiais. Eu enfrentei os quinze por duas horas. Respondendo, como sempre, eu perguntava -se. eles queriam, Eles estavam interessados em saber o que, hein, Sodino? Não é, quem eram os homens, que jeito que eles eram, o tipo que eram, como não eram, porque, como eu disse, o tipo humano era padrão no, no sistema solar, quase, né? e de, de mil perguntas, de tudo quanto é jeito, os 15 oficiais. Porém, nenhum. Nenhum oficial me perguntou como é que o disco se movimentava. Puxa vida, é pessoal meio bobo, era a primeira pergunta que eles deveriam fazer, nessa sua a primeira surgindo. pergunta que eles deveriam fazer. Eles tiveram a memória bloqueada pelos, pelos ah, extraterrestres, né? Exatamente. Porque duas horas de pergunta a resposta e nenhum me perguntar como é que o dia Era a principal coisa, como é que o dia se movimenta sem combustível, né? Lógico, quero que era o que para eles. Né? Interessaria para eles. Então, daí passaram duas horas, houve uma espécie de, de, de parada, um, um, um minuto de parada. Eu então pedi a fineza de um cigarro. Um oficial veio e me deu um cigarro. Me parece que até era a não me lembro o nome desse galo. Eu não fumo, mas peguei, acendi, soltei uma fumaçada para o lado esquerdo, uma fumaçada para o lado direito e uma na direção do, do, do chefão lá. Eu, coronel, o que é isso? Ele me respondeu, é um gás. Eu perguntei para ele, e qual é a tendência, coronel? Ele falou, é expandir-se. Coronel, o senhor pode me dizer o que é a atmosfera? Ele disse, a atmosfera é um gás. E eu perguntei, então, mas por que que não se expande? Ele olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito e disse, nunca pensei, jamais pensei nisso. Ah, então ele não soube responder. Não soube, jamais pensei nisso. A nossa física ensina erradamente que o sol atrai a terra. Então eu queria provar que eles estavam enganados. A nossa atmosfera não se evapora, não vai embora, porque o sol, a luz do sol, a luz tem peso e atrito. Ela repele a atmosfera terrena, senão uh, a atmosfera ia embora e a vida na Terra não era possível. E todas essas... Eu aludi, ele fez um desenho, esse desenho, é um novo Sol, que é um Sol porque muita gente pensa que esse planeta, conhecido como purificador e higienizador, SS 433, não vai absolutamente afetar nada à Terra, em nada, porque ele pertence a um outro sistema. E ele leva 6.666 anos para dar uma volta em volta do seu centro. Esse corpo que vai modificar a Terra é um corpo gigantesco maior do que o nosso Sol. Esse corpo, sem dúvida nenhuma, deverá passar uma vez em frente ao nosso Sol. Então a Terra deve escurecer durante um dia, um dia e pouco, mais ou menos. Acontece que ele depois continua o seu percurso, e quando ele entrar numa massa densa como a nossa, ele vai mudando de cor para azulado, para vermelhado, até se encandecer. Quando ele se encandecer, acontece então que os corpos se repelem pela luz, a mesma prova. Então, todos os corpos do sistema solar serão afastados todos eles. E todos os corpos terão novas órbitas, porque serão afastados. A ponto, a, a, a repulsão é de tal ordem que o próprio Plutão, que está no limite da, da nossa, do nosso Sistema Solar, que é, eu acho, que umas 15 ou 20 vezes mais evoluídos do que o homem terreno, porém eles se esqueceram de Deus, não pensam na na bondade, jamais pensam em Deus, só pensam na matéria, eles serão expulsos do Sistema Solar e irão se arrebentar numa outra galáxia muito longe, então, Nen nenhum habitante de Plutão será salvo. Sr. então parece que agora, na virada do milênio, a lei divina, ela é, ela é para todos, é para... para todos os planetas. É. Aqueles que não estão de acordo com ela também sofrem as mesmas consequências que o planeta terreno. Não, o, o, o planeta terreno vai também sofrer a consequência de, do afastamento, né? De onde ele, é, é, é, ele se encontra hoje, ele vai ser se afastado até onde hoje se encontram os planetóides perto de Marte, Então o nosso planeta vai encaminhar e ficar até esse ponto com os planetóides. Dali é que a Terra vai iniciar a transladação em volta dos dois sóis e vai levar mais ou menos uns mil e ela vai pedrada de dias. Enquanto a Terra, de onde ela está até o ponto de distância planetóides, que também serão afastados. Ela deve demorar mais ou menos uma meia dúzia de dias, e nesse tempo ela vai tremer como um ébrio cumprindo a profecia de Isaías, e, então e será, visto de será, daquele sol, será o, cana, o cataclisma, dois. porque o sol é que vai fazer a referência, quer dizer, o senhor dos mundos teve pena do homem, introduziu apenas um fenômeno físico para que a terra mude. segundo previsões do comandante, ah, após esse cataclisma, eles descerão aqui na Terra aos milhares. Ah, então, após o cataclisma, que cientificamente está explicado com muita propriedade, né? é. É, eles, os extraterrestres descerão para nos ajudar. A ajudar, nos alimentar cuidar de nossas moléstias, nossas doenças, enfim, nos curar, enfim, organizar uma nova sociedade. E pelo que ele mais ou menos deu a entender, na, após o terceiro milênio, quando eles descerem aqui, que estiverem organizados, não haverá doença na terra, não haverá posse, dinheiro, ou não, não haverá poluição, quer dizer, haverá... O trabalho de um por todos e todos por um. One for all, all for one, como diz o inglês. É, e lá então vão constituir uma nova sociedade. Acredito mesmo que a, a, muita coisa vai mudar. Porque eles, por exemplo, me disseram o seguinte: a mulher é um ser privilegiado. Por quê? disseram eles, a mulher é um ser privilegiado porque o seu espírito é muito mais perfeito que o do homem, muito mais perfeito do homem. Ah é? Que do... então, isso aí eu gostei, viu? Esse é. comandante sabe das coisas. <risos> muito mais perfeito que o homem. A mulher é que tem em si a bondade, a tolerância, a dedicação, a suportação, o amor. E, e, e, e pra, participa com Deus na criação. Então são espíritos muito mais elevados que o do homem. É por isso que na profecia de, de Isaías diz lá: e poucos homens restará. Ah, então quer dizer que ao pé da letra: é, ele... poucos homens restarão. Então vai ter mais mulher no ah, terceiro milênio. Até acredito que, que, que elas vão, vou mandar, elas vão te deixar. vou mandar muito no terceiro milênio. Tá? Ah, não, mas é. eu não quero que vai todos os homens, não. Então vai ser muito triste. pelo <risos> é. espírito do homem é como eu digo. E fizeram outras revelações, por exemplo, que eles me disseram, vocês vão assistir aí na terra. Os crimes mais horrendos, os mais inimagináveis crimes, vocês possam imaginar, vai acontecer na Terra. Grandes desastres, mortes coletivas, assassinatos, roubos, assaltos, sequestros, tudo que é de ruim. Isso vai aumentar terrivelmente até o ano 2000, a ponto do homem não ter garantia de viver na Terra. E isso já acontece, só que naquela época, quando ele revelou, é. isso não acontecia, né? Eu nem pus isso no livro, porque em 1953 ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém, todo mundo era calmo, sossegado, tranquilo. Eu então não, não, não, não dei fé, não dei fé né? nessa predição de dizer não vai acontecer nunca, né? com a calma que existia antigamente, naquela época. E hoje você sabe que, na realidade, nem os bancos têm garantia. Exatamente. E, e, e, e tudo isso foi previsto por eles, por né? Por é previsto. E, e sobre esse é, um terço da humanidade, será por causa desses acontecimentos, desse acontecimento dessas pessoas, eles, mar... a... Categoricamente. E três. Eu não sei. parece é, que. É três. Três quartos da humanidade. Três quartos. É. Vai, vai ser recolhida lá, vai desaparecer da Terra. Um quarto só que vai ficar. Para a constituição do terceiro milênio. Terceiro milênio. E lá então, haverá mais uma coisa. As pessoas que passarem para lá, vão ter compulsoriamente, compulsoriamente o esquecimento do passado. Graças a Deus. Porque o mal do homem é o seguinte, cultivar o passado e não pensar no futuro. Então, no ano 2000, as criaturas que passarem compulsoriamente não vão ter mais lembrança do passado. Então, aí realmente aquelas que ficarem aqui... Vão esquecer todas essas tragédias, Tudo. essas tristezas e montar uma nova, uma nova civilização à base da fraternidade, fraternidade como eles, boa. né? É a mesma boa. coisa, Então, e como eu diz, eu ainda disse, aí vocês vão andar de disco voador. Ah, que beleza. <risos> ainda bem que eu sou amiga do senhor, né? Eu quero ir também. <risos> Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas que eu tenho certeza que o telespectador gostaria de fazê-las. Eu posso? Pode. Inclusive eu anotei uma delas. O comandante da nave fez alguma advertência de relevante importância de algum fato que pudesse ser preponderante até o ano 2000? Na realidade, no ano de 1953... O comandante da nave me advertiu de que uma guerra seria iniciada na Terra, essa guerra de consequências imprevisíveis, porque nela seriam usados, utilizados raios desconhecidos. Bem assim, a bomba de hidrogênio. Naquela época, em 1953, não existia bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio foi inventada muitos anos depois. Contudo, o comandante previu: haverá o uso da bomba de hidrogênio. E acrescentou: como a bomba de hidrogênio afeta não só a vida dos terráqueos, mas afeta a vida de todos os demais planetas do Sistema Solar, Esse, o uso dessa, dessa arma deverá ser vedada eh, pelos pelos ele afirma, nós não podemos permitir, temos que nos defender, porque não, não é possível que vocês aí na Terra venham nos prejudicar aqui em todo o sistema solar. Ele acrescentou, vocês Vivam e deixem-nos de viver. Essa guerra, contudo, presumia-se que ela deveria ser iniciada no ano de 1998. Contudo, líderes espíritas de grande conhecimento afirmo e reafirmo que essa guerra se instalará. Em julho de 1997, ou seja, daqui mais ou menos uma meia dúzia de meses. Poxa vida, hein? Com relação ao Brasil, quais as considerações o comandante da nave de Gamimedes fez em relação ao nosso país? Com relação ao nosso país, o comandante revelou que o nosso país é o único que ainda venera o, o Senhor Jesus, que ainda respeita e que, portanto, será o país menos atingido da face da terra quando se verificar o cataclisma. O país tem, do lado esquerdo, tem o Oceano Pacífico. Contudo, tem também a Cordilheira dos Andes, de quase 3 mil metros de altura, que impede que o Oceano invada a Terra. Do lado direito, nós temos o Oceano Atlântico. Esse Oceano Atlântico tem também ao seu lado uma pequena chamada Serra do Mar mas mais adiante você dará com a Serra da Mantiqueira com cerca de 1800 metros de altura toda a orla marítima será varrida será destruída toda a orla marítima será modificada então aconselha-se que as pessoas tenham, tenham, procurem se prevenir, porque os líderes espíritas hoje asseveram que o mar deve subir, os líderes espíritas, cerca de 100 metros, o mar deve subir, portanto não ficará na hora marítima, nada, tudo será destruído. Né? Então, com base nesta previsão, seria possível calcular mais ou menos as consequências do cataclisma, principalmente nos aglomerados urbanos? Os aglomerados urbanos, sem dúvida nenhuma, foram neles que se cometeram os maiores pecados, as maiores ofensas à divindade aonde reside a fortuna, o poder, os governos, e então esses aglomerados urbanos de grande população sofrerão terrivelmente as consequências do cataclisma, porque não só devido ao número dos seus habitantes, que é muito elevado, como também as construções que, de arranha-céus onde comportam, como se diz, até um milhar de pessoas nesses elevados prédios. Então, as ruas da cidade, das cidades grandes serão abaladas. E com isso, a grande parte dos edifícios ruirão. O que mais o comandante falou sobre o progresso da humanidade, Sr. Tino? Sobre o progresso da humanidade, ele advertiu o seguinte, o ser humano, adquiriu um progresso material muito elevado, muito grande, muito além das suas possibilidades. Então ele viu-se na contingência de poder viver, de poder evoluir, viu-se na contingência obrigatória do uso de computadores, digitadores televisão, enfim, microfones de toda a espécie, porque o seu cérebro não comporta mais o desenvolvimento material da Terra, para que ele possa viver. E acrescentou a um meninada de hoje, a, a criançada que está nascendo agora, ele tem um cérebro de duas a três vezes maior do que o atual ser humano. Apontando para mim e para uma criança, disse: está vendo essa criança? O cérebro dela é duas vezes maior que o seu. Então, então as crianças ela, que estão nascendo já estão... Já estão com o cérebro muito mais, são muito mais inteligentes e são elas que vão no ano 2000 uh, ajudarem com muita eficiência a formação da nova sociedade. Eu gostaria também, senhor Dino, que o senhor comentasse se o comandante revelou locais mais resguardados do cataclisma. É, é, é, Referindo-se, a, a, a, voltando à a, a, a, a palavra anterior, que o Brasil será o país menos afetado da, da face da terra, ele aconselha que o, o, as pessoas bem intencionadas procurem o Planalto, procurem o interior do país, por razão pela qual eu também vim pra, me mudei para Uberaba. O senhor mudou ele, para Uberaba por indicação é, por do comandante. In, indicação do comandante. Ele me disse, no Brasil, há 12 zonas privilegiadas. Essas zonas, os espíritas, como no centro do, do Francisco Cândido Xavier, eles sabem quais são as 12 zonas. Mas para mim ele me disse, uma zona será Uberaba, Desimbox, Sacramento, Araxá, Perópolis, enfim, essa zona toda circun, circunvizinha desse, desse, dessa parte aqui, será uma zona protegida, porquanto o solo aqui tem uma irradiação que a nossa ciência não conhece. A nossa ciência não conhece, então essa irradiação, esses raios que impedem que os tornados, os furacões, as tempestades sejam violentas. Aqui se trata de uma zona de segurança uma zona onde menos vai sofrer. Eu gostaria também, Sr. Dino, de saber se após, após a incidente do cataclisma, quais as providências os ETs tomarão para nos ajudar? Asseverou, meu comandante, que após o cataclisma, descerão na terra aos milhares vindo não só do sistema solar, mas de outros sistemas planetários, virão extraterrestres, as milhares descerem aqui da Terra para nos ajudar, nos socorrer, enfim, curar as nossas, os nossos ferimentos, dar-nos alimentação, enfim toda a proteção necessária, porquanto o cataclisma impedirá que até nós possamos, possamos uh, receber alimentos. E, e advertiu mais, seria muito interessante, seria muito interessante que um, um, o cataclisma, segundo as previsões, se daria em outubro de 1999. Então, que um pouco os três meses dessa um, época nós pudéssemos uh, armazenar alimentos, feijão, arroz, óleo, assim, e armazenar uh, alimentos para uns três meses. Que, que para no momento. Crítico termos também condições de dar auxílio ao nosso próximo. Porquanto uh, nós, eles vindo aos milhares aqui, eles vão modificar o, no, o nosso, a nossa mente, a nossa vontade. Bem assim, advertiu. Aqueles que passarem para o ano 2000 terão compulsoriamente as suas mentes fechadas. Não se lembrarão de mais nada do passado. Viverão é, uma outra, é, uma outra uma vida. Outra vida. É, onde o lema será um por todos, todos por um. A lei do amor e da fraternidade que eles procuram pensam construir na terra em idênticas condições com o que acontece em mundos superiores Sr. Dino, é, este assunto é da maior relevância eu tenho certeza que por sincronicidade hoje nós estamos reunidos aqui e uma pessoa que com seus 92 anos foi preservado com essa saúde invejável, essa lucidez maravilhosa. O que o senhor teria a dizer sobre o comportamento? O que mais as pessoas poderiam fazer para amenizar, para atenuar o que já foi previsto pelo ilustre comandante da nave de Ganymede? O... o ser humano... O comandante não acredita que o ser humano possa se regenerar, se modificar dentro de muito pouco tempo que falta para acontecer o cataclisma. Não haverá propriamente um tempo necessário para que as mentes humanas, possam se modificar, apesar de que este planeta, o SS 433, tem por divina bondade influir na mente do ser humano, obrigando-o a definir os seus atos para o bem ou então descambar para o mal. Ele não acredita que haja tempo suficiente para a humanidade se modificar. Poucos serão aqueles que, que vão cumprir essa vontade do Divino Pai e são aqueles que passarão para o ano 2000, onde não haverá doença, não haverá posse, não haverá é, poluição, enfim, o regime será do amor e da fraternidade. Sr. Dino, por todos esses depoimentos, nós sabemos que o livro Contato com os Discos Voadores de Dino Crasco, ultrapassou as fronteiras do Brasil. Chegou na Inglaterra, na Alemanha, e o senhor tem concedido várias entrevistas, nacionais e internacionais. O senhor poderia falar um pouco sobre elas para nós? Foi no ano de 1992 que compareceu na minha casa, um Lorde da Câmara dos Comuns. Esse Lorde, pessoa de alta influência, que mantendo ligações telefônicas com a, a famosa ufóloga Irene Grande, falou do livro que na Inglaterra era um sucesso absoluto, pois haviam editado seis edições e vendido uma, aproximadamente 20 mil volumes. Então, significa que as pessoas que, que confiscaram o livro, editaram esse livro na, minha, na Inglaterra, do que... E o senhor fato, nem recebeu direitos autorais, né? Não, não, lógico, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo em 1992, quando esse lote veio na minha casa, Trouxe o livro em inglês para conferir com o meu original. E ele veio em companhia de Dona Helene Grande. Esteve na minha casa três dias aqui em Ribeiraba. Me agradou, pretendia até que eu fosse para Inglaterra, é, que eu fosse para a Inglaterra. Acontece que eu disse para ele. Eu já estou com 90 anos agora, 90 anos, 92, estou quase 90 anos, muito esquecido, não me lembro de mais nada, sou um homem doente, enfim, só se esqueça, né? Mas isso não é verdade, o senhor disse para despistá-lo. Sim, foi o seguinte, ele queria, porque no meu livro tem um capítulo que se chama Astronavegação. Nesse, nesse capítulo ensina de como se faz um disco voador, mas naquela época já o comandante me avisou, se alguma nação fizer um disco igual ao nosso, ela vai querer dominar o mundo. Você fecha a boca e não conta nada. porque Existe uma questão dos raios católicos que não está no livro, que não está no meu livro. Então, ele veio para conferir e queria me levar para Inglaterra, naturalmente, para eu contar. E como eles me disseram, a nação que quiser um disco igual ao nosso, vai querer dominar o mundo. E Neckas né, então, se você falar pouco, fale pouco para brasileiro, porque eu povo menos ambicioso da face da terra. Então é. o senhor seguiu rigorosamente é... as palavras Ande... e as recomendações do comandante. Ah. Ah, Por isso disse nada. que estava doente, é... deu logo uma desculpa. Ele de ele, três dias de insistência lá em casa, e passar lá quase o dia inteiro, ele voltou para a Inglaterra. E logo, como diz o seguinte, tive é, visita da revista Isto É, famosa revista Isto É. E foi através dessa revista, isto é, que nós ficamos sabendo que o Duque de Edimburgo, o marido da Rainha Elizabeth, havia comprado o livro para ler. E possivelmente a gente então julga que, se esse Lorde veio aqui, porque alguma, alguma coisa tem, né? Porque o Lorde da Câmara dos Comuns não sai de lá. Está para o Ah, evidentemente. Com é, é, é algo... toda certeza estão interessadíssimos é, é, em saber mais coisas, mais coisas é. É. a respeito do capítulo é. da Navegação. Então, e, eu então me silenciei, né? Fiquei quieto. Ademais, a, a, a, a senhora não pode imaginar a quantidade de entrevistas, pessoas que na minha casa. Era uma média de 150 por mês, mais ou menos. Eu já não tinha tempo de mais nada. Nós começamos até a comer de marmita, porque minha mulher não... <risos> nem tem tempo de cozinhar. Foi aí que surgiu a ideia então, do, do centro de pesquisa de Nucraspedon, para receber tantas visitas, porque estava invadindo a sua é, é? Foi que um grande amigo meu, Eduardo Coutinho Maia, me descobriu. E me pôs em evidência que os ufólogos de Uberaba se cotizaram e disseram, esse livro tem que ser publicado. Então eles se cotizaram e publicaram o livro que hoje está à venda e que foi publicado na Rússia, na Inglaterra e também tivemos eh, visitas de, de ufólogos famosos como o Michael que é lá o dono da maior revista do mundo sobre ufologia, da Alemanha. na Alemanha, esteve aqui também e me entrevistando, fora... É, e essa aí até eu gostaria de dizer ao telespectador que na oportunidade eu estava presente, e como ele é um dos maiores ufólogos muito respeitado, ele disse para nós, do equipe, da, da equipe do Centro de Pesquisa. Chamou-nos em particular, até mesmo longe do senhor Oswaldo Dino Craspero e disse, gente, cuide deste homem. Este homem tem um valor extraordinário. E eu pude perceber, no olhar dele, lágrimas. Então, eu não poderia deixar de contar isso para vocês. realmente hoje, neste vídeo, nós estamos vivenciando um momento muito histórico. Continue, Dino Castro, Pois é, tivemos ah, o apoio por exemplo de uma famosa revista nossa, que é editada em Mato Grosso a UFO que é uma revista altamente técnica sobre discos voadores devemos muito a ela porquanto ah, em várias páginas relatou a nossa história e novamente ele quando em vez ainda menciona o meu caso contando isto ou aquilo. E, enfim, tenho recebido e, e, e ainda tenho agora a promessa de um famoso francês, e agora no mês de fevereiro, comparecer na minha casa, aqui na, no, no centro de pesquisa. Quanto aos jornais da cidade. Não só da cidade de Uberaba, como de outras cidades aqui do estado de São Paulo. Enormes reportagens referência ao meu, ao meu caso. Realmente, nisso aí, eu sou testemunha, porque nós temos acompanhado de perto a trajetória de Dino, Sr. Oswaldo, este grande homem. E. Por todos esses motivos que vocês já ouviram, pela lucidez deste homem encantador que eu amo muito, eu até o chamo de meu pai, pai espiritual, pai mestre, pai amigo. Todas as vezes que eu estou perto deste homem, eu sou invadida por uma paz maravilhosa, porque eu tenho a convicção de que essa lucidez dos 92 anos é oriunda da ajuda direta do comandante da nave de Ganymedes. e não por acaso ele foi preservado até hoje para nos relatar todas essas fantásticas experiências. E foi por este motivo e por muitos outros que o Centro de Pesquisas Ufológicas de Lucrastado resolveu editar o um livro Dino Craspedon, quem é este homem, e vocês poderão ver através do tio Costa aqui, é a capa do livro, a mesma capa deste vídeo, relatando mais sobre o homem humanitário que ele é, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua esposa maravilhosa, a Dona Maria, que está sempre ao lado. Porque se não fosse o amor de sua esposa Maria, creio eu que ele talvez nem estivesse entre nós, ela é a auto-manifestação do amor de Deus, que está sempre ao seu lado.